Tudo bem com você? Eu sou a Thaís Fernandes e o vídeo de hoje é sobre os benefícios da linha Beach Blonde Profissional da Soul Hair Professional. Antes de saber mais, deixa aqui seu like e vem comigo! A linha matizadora Beach Blonde Profissional é completa quando se trata de cuidados com os cabelos loiros e grisalhos. O shampoo violeta neutraliza os tons amarelados e a máscara azul neutraliza os tons alaranjados. Com proteína do trigo, blend de óleos vegetais, trata os cabelos enquanto matiza, resultando em cabelos com uma cor radiante e saudável. Tenho certeza que seus clientes vão amar o resultado. Quer saber mais? Então comenta aqui o que você achou e suas dúvidas para que eu possa te ajudar nos nossos próximos vídeos aqui no nosso canal. Um beijo da Tá e até a próxima!